e não paga nada né? e aí o pobre eu vejo que na minha cidade tem uma, tem uma faculdade de medicina e já atendi alunas que passaram mas não tem dinheiro para pagar 5, 6, 7, 8 mil reais por mês né? aí o que, que precisava? passou esforçada, não falta tira nota boa uma bolsa de estudo. quanto que é? eu dou a metade, dou 60%, dou 70% né? mas pobre Agora, rico? Rico tem que pagar. Ele um tem que pagar. Dobro. Eu, fiz, eu fiz faculdade. É, me formei no segundo grau. O que eu vou fazer? Na época está muito na moda computador também. Imagina 1983. Botava tá certo a moda. Tu, né? digitava, tu digitava, passava um cartão. Digitava, passava um cartão. Digitava, passava um cartão. Aí tu fazia um programa, deixava cair os cartão Fudeu tudo de novo. Tem que fazer tudo de novo. Digitar tudo. Eu sou dessa época. É, mas o que eu ganhava na, na, na Renault de vendedor já eu era vendedor eu tinha que pegar um, o meu pai que era operário a minha mãe que é operária e eu com o meu salário de, de, de vendedor para pagar o ônibus que me levava em Blumenau e pagar a faculdade fazer um lanchinho um x salada quando chegava lá ei, não ganhei nada de graça nada de graça nada aliás vou dizer para você o seguinte quanto mais de graça você dá pior fica a pessoa. Menos, menos valor tem aquela parada, né? Eu, dou, centavo, eu dou, dou valor a um centavo, um real, porque eu sei o que, que é ganhar um, um real, um centavo. Não joga nada fora, paga a luz, cuide de tudo, né? É porque eu ralei aí pra, pra comprar um salada Eu a luz também. Ah? Eu também sou o cara que sou passa cara pela apaga casa luz. apagando a luz. É, eles sabem que eu pego no pé deles. Tá, vai, vai, <risos> tá, tá certo, tá essa certo. porra mesmo. Sabe quando é que eles deixam o ar-condicionado ligado que eu faço com eles? Ah. Eu vou lá e Tiro o controle do ar-condicionado, apago o ar-condicionado, tiro o controle e levo pro meu quarto. Aí, Aí ele que... sabe que o pai passou lá. <risos> é isso? tá certo, tem tá que ir certo. Tá certo. Porra, fica um pouco com desperdício também, cara. Put... Desperdício, eu acho que comida, é. Que mais... Comida, que comida, comida. Vou comer. Eu conto quanto tem na mesa. E digo: pro garçom como é que é o prato aqui? Seu prato é bem servido? É bem servido. Porque às vezes eles mentem, né? Dizem que não é, e tu compra muito. Eu disse, tá, então nós estamos em seis, eu quero três pratos. Um prato para cada doce. Então põe ponho o prato no meio da mesa e a gente vai comer. Se faltar, eu vou pedir. Eu não assim, um prato para mim, um prato para ti, um prato para mim, um prato para mim. Ele sabe disso. No mundo todo é assim. Eu vou na, na, em qualquer lugar do mundo, chego lá, eu disse, eu quero, vou compartilhar. Eu vou comprar os pratos, em cinco nós somos, Vou comprar três pratos. E aí... Não, mas não, aqui não é assim. Eu quero assim. Eu sou cliente. Eu quero desse jeito. Eu sou cliente. Certo? É. Eu não quero jogar, jogar comida fora. Então eu peço três pratos. Aí vem ali. Está acabando. se Vem mais um daquele. Aí depois vem. Para não, não sobrar. Eu sou assim. Tá certo. É? Fui, fui ensinado assim. Meu pai paga a luz. Ah, ele, eu sou da época de meu irmão. ficar muito tempo no chuveiro. Uhum. Der, hoje eu acho que não tem mais essa, essa desgraça, né? Porque eu acho que ninguém mais dá bola pra isso. Acho que... Ah, tem mas o meu ver. pai... Não, lá em casa tem? Ah, tem? Tem. Meu pai, meu pai e minha mãe, operária, operário, ganhando ali um salário cada um, né? E aí o meu irmão ficava até tempo no chuveiro, meu pai ia lá e tirava a segurança, né? Porque era... Não era assim, não era? O disjuntor, O é? disjuntor. É, mas não era só dele, antigamente era... Era aquele de pá! É. Ele ia lá e pá! O meu irmão, ai, desligaram a luz! <risos> <risos> Era, Minha dizer, mãe fazia isso comigo também. Ah, é? é. é. Ficava muito tempo no, no banheiro. Demorasse muito tempo no banheiro era disjunto. Não tava nem aí. Ah, é importante você ter essa, essa preocupação, até por causa que e, e, tem um problema de. Dos... Tá, aí a Cuca. ah É não, tá vindo o café aí. Ah, você tá é? Tá, o café? Café. Mas é o seguinte, é a hora dos, dos presentes aí que eu trouxe? Né? Cara, pois é, tu trouxe um monte ah? de presente, né? Olha, não é, podia deixar eu, de cadê, trazer presente presentes. Né? Mostra aí pra nós. Vamos hein, lá, peraí, né? peraí, né? peraí, vem cá. Vem cá, vou começar aqui. Vem cá, olha aqui, Ó, oh, é um que sacola um. bonita, rapaz. Sacola aqui, mas aqui, ó. Oh. Obrigado, eu só vou obrigado. fazer a apresentação. tá. Boa. O verde e Amarela. <risos> Aí sim. <risos> Aí legal. sim. Cueca verde e Amarela, oh, veja Amarela, meu. Caralho, ah, é boxe, ótimo. Ah, é? É, dessa que eu gosto né? É, também, é. Brasil, tá vendo? Pô, pior que é bonita, pô. Hã? Bonita? é bonita, quer ver vocês usarem. <risos> uma camisa do Ouvidão eu passo na segunda-feira. Ouvidão, graças a Deus, é segunda-feira. Da hora, né? É, adoro segunda-feira, porque segunda-feira pra mim é o começo da semana, né? É o dia de trabalhar. dia de trabalhar. Olha aí. Aham. Uh -huh. O que é mais que tem aqui? Tem uma igual a tua. Ah, é, é uma igual a minha, porque essa frase legal. O Brasil que queremos só depender de nós. Essa frase não tem partido. Essa frase não tem candidato. Essa frase é nossa, de, de cada brasileiro. Né? Eu, a gente pensou isso em 2008 e fez essa, essa frase aqui. Tem um negocinho aqui que legal. O boneco da, do dono da van, o boneco da dona da van, é. o boneco do dono da van aqui, que <risos> é para assustar é o capitão Brasil para assustar o <risos> capitão a, a, as moscas e uma meia do velho da, uma... <risos> <A meia do risos> da van. Uma meia do velho da van? é, a meia da velho da aqui. <risos> Parece o. Caraca, é mesmo que ah. vem da van. Vem da van. Da hora. Ah. Valeu, tá cara. que obrigado aí. Tá. Pô, eu que agradeço, velho. Tem um boné também. Tem boné, tá? tem um boné, ah, tem um boné. Que massa, obrigado. Pô, obrigado, obrigado, cara. Rapaz, eu, eu recebo tanto presente do Brasil todo. O cara, é, tem, tem um faz um boneco, aqui, manda mano. pra mim. Posso abrir? É, faz a cueca, manda pra mim. Pode, pode? Abrir. É, Faz a meia. Manda para mim, eu vou usando, vou usando, vou usando. É, e Tu sabe uma coisa? É, eu falo sempre que eu não trabalho por dinheiro. É por tesão? Por tesão. Pô, eu falo isso A gente fala também, também. Eu não trabalho por dinheiro. Há muitos e muitos anos eu não trabalho por dinheiro. Muitos e muitos anos. Meu pai falava assim: quando eu tinha uma loja que era um movimento de loucos, recebia 150 anos por dia, e eu dizia, pai, eu vou começar a montar loja pelo Brasil. Eles dizia para quê, Luciano? pra quê? Essa loja tá bom pra ti? Eu disse, não pai, eu vou montar loja, porque eu tenho um monte de galera trabalhando por mim, pra mim aqui, e se você, que nem você sabe disso, tem hoje uma equipe grande aqui de, de, de colaborador, se você não crescer o teu negócio, você não dá oportunidade para esse pessoal crescer e aí, é o cara profissionalmente, ele quer crescer não é isso? Sim. Ele quer crescer, ele quer trabalhar, ele quer ganhar Todo mais dinheiro. Tá melhor. E se eu faço uma loja? Que eu ontem? tenho um, gente boa para. Eu tinha 300 vendedores numa loja. 300 vendedores numa loja. 300 vendedores numa loja. Aí eu pensei: um melhor que o outro. Eu queria que eles crescessem, que eles se tornassem gerentes, líderes, supervisores, compradores. Vamos fazer mais loja. E hoje nós chegamos a 21 mil colaboradores. É, é muita gente. Oh, é, uma é uma cidade média. Cara, tem 20 mil, 21 mil pessoas que hoje trabalham, porque lá em 1827 é. eu montei aquela lojinha 827. de. 16... 827. Tô... Não, mas, sim, é, é. É. É. mas Caralho, meu. meu... De dinossauro é. da van. E... <risos> e, e tu vê só: Obrigado, é, 21 valeu. mil colaboradores diretos, 120 mil indiretos trabalhando pra gente. Caralho. 120 mil diretos. Só, é uma população de uns 500, 600 mil pessoas que vivem da van. Tipo, você chegou num, num, num patamar, num nível de empresa que é tipo Microsoft. Essas é, empresas, essas são essas são monstruosas, né? Mas eu diria para você que talvez seja a maior empresa brasileira com dono só. Pode crer. Você não está na, na bolsa de valores, né? Não. Eu, eu já vi umas, umas matérias que eu você botar tava... velho três. Oi? Velho 3, eles querem botar <risos> é. Velho 3. Porque 3 é a é B3, né? Ah. E aí tem que botar um nome, né? Aí o pessoal botou na Velho 3. Você fala, eu acho é. que é valorizar Mas o que tu acha desse lance de, de ir pra Bolsa? Tu não acha maneiro? Nós sempre fomos muito assediados pelos bancos. Carol, não vou fazer isso. Pra que a gente vai pra Bolsa. Mas é assim, ó. A Van é uma empresa de um dono só. É, tocamos 35 anos a mil por hora. Podemos aumentar a velocidade de repente, se botar mais recursos uh -huh. nela. Mas, a van, eu sempre digo, a van é uma empresa rica de um dono pobre. É, é eu ouvi isso já. É, ouvi ah? é, isso. isso hoje é. lá do, no Ticacatica. -tica. É. Então, assim, ó, eu, não, uh, eu sou um cara que gasta pouco. É, tudo que ganha, fica na van. Então reinveste, reinveste, ganha, reinveste, abre loja, reinveste é, 35 Uxa. anos fazendo isso? Pega 35 anos. Eu, eu, me falaram que vocês fazem a mesma coisa, né? Eu deixo o dinheiro aqui. Aham, uh -huh. uh -huh, sim. A gente pega. Então, pega, trabalha salário. 35 anos. O que ganha, vai fazendo, comprando isso, melhorando. Você vai aumentar a sua empresa. Não é isso? Eventualmente. Né?